É de para uma inteligência artificial gerar a evolução humana? Deixa eu ver isso. Falaram que é atemorizante. Bro, o que você que quer dizer com isso, inteligência artificial? Pera aí, você esquipou uma parte importante aqui, mano. Caralho, isso foi muito rápido. Mano, olha o que aconteceu aqui, o que aconteceu aqui. Tava ali no Assassin's Creed, beleza, os caras tava medieval. Aí chegou na gente aqui, chegou, tem uma perna a mais aqui, mas beleza, né? Tem, tem, é, tá, no, tá na margem de erro, tá na margem de erro. 2, 3, é a margem de erro dos robô, beleza. Ah... Uh... Aí aqui tamo, tá na gente, né? Tá na gente, ó. Um casaquinho, beleza. Aí... Mano, passou rápido, hein? E repare, ó. Tava o celular, virou uma pistola de cola quente e já... Caralho, ó! Mano. Aqui, tava, aqui tava tudo bem, PAU! Mano, acabou já, já acabou já. Então assim... hoje a gente tem que se afastar das pistolas de, de cola quente.